E eu fiquei devendo no último vídeo. Se você não está acompanhando esse especial daqui, Skin on Game, da em ação, pá. Exatamente. Acompanhe, pega a playlist, se inscreve no canal, acompanha, tá? Então vamos lá. Eu fiquei devendo para você a gente falar sobre as cinco principais vantagens que vão ajudar você que está iniciando neste frame a fechar mais negócios, tá? E o que, que eu disse, né? A Steel Frame tem inúmeras, assim, megas vantagens, muitas, muitas, muitas. Só que o que, que acontece? Cada cliente vai ter uma vantagem diferente que vai fazer ele fechar. E é por isso que é muito importante você entender que uma vantagem para você não é uma vantagem para o seu cliente. Exatamente. Pessoas têm prioridades diferentes, pessoas tem uh, opiniões diferentes. É muito importante você entender que na hora de negociar, na hora de fechar um negócio, a vantagem que conta é do seu cliente. né O cliente está cagando bolotas para você se você acha que o Steel Frame é muito bom porque é rápido. O prazo não é um problema para ele. Né? O cliente está cagando bolotas. Se no Steel Frame trabalha com menos pessoas, então você precisa entender que cada cliente é um cliente, por isso que no momento de você fazer um atendimento, no momento de você apresentar uma proposta, no momento de você divulgar o sistema, você precisa entender porque que aquele cliente ele está disposto a te escutar. E por que, que eu falo isso? Né? Ninguém no Brasil quase sabe o que é chupé, ninguém sabe, isso é fato, tá? Aquele cara não sabe o que que é isso, e ele resolveu escutar. E por que que ele resolveu disputar? Por algum motivo ele resolveu escutar? porque se ele não tivesse nenhum problema, se ele não tivesse nenhuma curiosidade, ele ia fazer covenaria, cimento, tijolo, areia, brita, esses negócios todos que o povo já usa normalmente, só que não, ele resolveu escutar. E aí você tem que entender por que que ele resolveu disputar. Muitas vezes o cliente tem um prazo muito apertado, e ele sabe né, que ele já viu outras obras e ele sabe também que todo o mercado fala que a obra sempre atrasa. E ele sabe que a obra dele talvez não fique pronta dentro do prazo que ele precisa se ele fizer de alvenaria. Então, muitas vezes, ele vai estar disposto a discutir porque ele tem questões de prazo. Ele tem esse ponto que a velocidade vai fazer muita diferença para ele. Então, o que você vai fazer primeira grande vantagem vou te dizer que foi a vantagem que me deu os maiores e melhores contratos e a grande maioria até hoje velocidade você vai explicar para ele que o steel frame ele é no mínimo no mínimo três vezes mais rápido que a alvenaria. Um pois é então, você vai focar com ele muito no prazo, na velocidade, você vai passar um cronograma para ele, uma previsão de quanto tempo a obra dele vai durar. E aí, eu vou te dizer, eu já fechei muita obra que o cliente não sabe o que é que ele tava cagando bolota, ele queria, era aquele negócio pronto. Então, você vai focar na velocidade. Aí agora, vamos falar de uma outra vantagem, da segunda vantagem que me fez fechar muita obra. O que foi? Foi a leveza do sistema. Pois é, leveza do sistema. Diversas vezes, quando a gente tem ampliação, quando a gente tem retrofit, quando a gente tem locais que o solo é muito ruim, você gasta muito dinheiro fazendo reforço estrutural. Você gasta muito dinheiro na fundação. Você gasta muito dinheiro com terraplanagem, movimentação de solo, compactação, coloca, é, coloca solo, tira solo, você gasta muito dinheiro. Ou então, se você tem um prédio existente, você gasta um dinheiro reforçando, fazendo um reforço estrutural nele, porque ele não aguenta pelo menos para cima. Então, o steel frame, você tem que entender que ele é cinco vezes mais leve que o nosso sistema tradicional de alvenaria, na grande maioria dos casos. Por exemplo, uma parede de steel frame vai pesar entre 25 e 30 quilos. Uma parede de alvenaria vai pesar entre 125 e 150 quilos. Olha a diferença! Então, leveza foi algo que me fez ganhar muitas obras. A do cinema. A do cinema foi uma delas. Foi a leveza. A gente ganhou porque eles tinham que fazer um sistema leve em cima de uma laje no cinema e não podiam gastar dinheiro reforçando. E nem tinham como reforçar. Então, segundo ponto, leveza. Agora eu vou falar o terceiro ponto que isso daí vai depender do cliente, no caso dessa obra que fez toda a diferença baixa manutenção e a durabilidade. Quando a gente fala de steel frame, a gente fala de materiais industrializados, a gente fala de materiais que foram testados, certificados, tem procedimento, tem processo de fabricação. Menino, é a quinta maravilha. Nem é aquele negócio que a gente mistura areia, cimento, brita e água na obra e a gente define o um traço não existe, né? Então, quando a gente fala de steel frame, a gente fala de uma qualidade, a gente fala de uma durabilidade acima da média e uma baixa manutenção. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o cliente queria uma obra que durasse muito tempo e que ele quase nunca precisasse fazer manutenção. Por quê? Porque ele entende que a manutenção é um custo muito alto para ele. É algo que dá muita dor de cabeça, é algo que prejudica ele a ocupar aquele espaço. Então, automaticamente, ele não quer fazer manutenção ele quer um negócio que dure para muito, muito tempo. Então, eu fechei essa obra por causa do ponto de manutenção e durabilidade. Agora vou falar, então, um quarto ponto e que aí conquista algumas pessoas. E vou te dizer que principalmente quando a gente vai falar de uma questão mais alto padrão, tá? Para médio, baixo padrão, a gente ainda não fecha a obra por causa disso. É a questão da sustentabilidade. Quando a gente fala de uma obra de estilo frame, a gente tem pouca perda, né? Uh, o entulho que a gente gera na obra é reciclado. Por exemplo, quando a gente fala de construção tradicional, o desperdício vai o quê? Entre 30% e 50% que a gente perde de material na obra. E esse material, muitas vezes, a gente não tem que fazer. A grande maioria a gente não tem que fazer. Agora, quando a gente fala de steam frame, a nossa perda não passa de 5%. É, 5%. Olha a diferença. E mesmo assim, o que a gente perde? Aço, recicla. Gente, aço recicla. Que ferro velho, tu manda o cara pago, tu recicla. Ah, gesso. Ah, a placa de gesso é cartonado. O que, que a gente faz? A gente tritura e olha que interessante. A gente manda para a indústria é, de agro, sabe? De, de terra, de plantar. Porque eles usam o gesso, né? Que é cal para Equilibrar o pH do solo, olha que loucura! Lá de vidro recicla também a gente manda lá de vidro para as indústrias de vidro, etc. Eles usam aquele negócio lá, derrete de novo, vira vidro de novo. A ah, gente, todos os materiais, a gente vai reutilizando, né? Reciclando, então a gente tem pouca perda, a gente tem pouco desperdício, né? E aí se torna algo extremamente sustentável. E aí vai ponto que vai depender muito da região que você tem e que já fez também fechar as minhas obras. O que que é? A gente tem um baixíssimo consumo de energia elétrica durante a construção e de água. Pois é, água e energia elétrica a gente quase não usa. Apesar da gente ter as coisas parafusadas, a gente gasta muito menos energia do que as construções tradicionais. Então, locais em que você não tem energia elétrica, você precisa trabalhar com um gerador, locais que você tem pouca água, por exemplo, São Paulo, capital. Gente, São Paulo, capital, cansei de ver a obra parar porque não tinha água. E quando você vai trabalhar com concretagem, você vai trabalhar com bolso, você gasta muita água. Então, locais que tem problemas de água, de energia elétrica, lugares remotos, tipo assim, lá para longe, porque afundeu do brejo. Por exemplo, as agências da Caixa Econômica que eu fiz, eles fizeram tudo em steel frame porque era tudo no café do freio. Né? A Caixa estava com um projeto de expansão e então ela queria uma agência a cada um raio de 200 quilômetros. Olha só isso, imagina o tamanho do Brasil. Mas foi muita gente, a gente fez mais de 20 agências. Então, o que O que acontece? Para esse caso, por exemplo, da Caixa Econômica, eles contrataram a gente, quem sabiam que eram locais remotos, que tinha problemas de abastecimento de energia. Muitas vezes a gente foi trabalhar no sertão, que tinha problemas de abastecimento de água. Então eles queriam soluções que não precisassem disso. Então você vê cinco soluções, cinco vantagens incríveis que nos fizeram fechar negócio, caso para todas elas, viu? E eu só consegui fechar porque eu realmente dominava o sistema, entendia sobre ele, sabia o que estava falando como é que eu faço isso? meu amigo, vai estudar, pega os vídeos todos do YouTube aqui, ó, assiste, pega essa playlist assiste, né? quer dar um passo a mais? Vem pros treinamentos da Dama do Gesso, né? A gente tem o Boom, a gente tem o foco, a gente tem o DPS a gente tem o MSM, a gente tem diversos treinamentos online que você pode assistir da sua casa, onde você quiser, sem tiver problema algum realmente quer começar a fechar a obra, você precisa dominar esses assuntos e você precisa entender o que, é que o seu cliente quer. Porque não adianta você ir falando todas as suas vantagens para ele e no final não for nada disso. Foi um negócio assim do tipo: ah, o cliente não gosta de barulho. Então faz tá, estilo frame extremamente silencioso. Vai para fazer um zuzu zuzu zu, acabou. Ah, então o problema é barulho. Então você tem que entender. Primeiro ponto, entende o problema do seu cliente. Segundo ponto, apresenta para ele qual é a vantagem matadora que vai fazer você fechar aquele contrato na mesma hora. E aí depois, filho, joga pro o peito, vem para braço, vem para obra aqui comigo. Ah, continua assistindo esses vídeos que a gente vai continuar batendo uns papos aqui sobre obra, sobre sistema. E vocês vão ver, dando um gesto, Skin on the Cane... Skin on the game? É da minha som, mais fácil. Vamos botar da minha som. Beijos e se vê no próximo vídeo. Espero você aqui na playlist. Tchau, tchau.